Gente, é, vamos pensar da seguinte maneira. Se você conheceu hoje o livro de Urântia e você tem a sua ideologia religiosa, você tem que fazer uma escolha. Ou você lê o livro de Urântia e admitindo que ele seja realmente a quinta revelação, que ele seja realmente um livro é, entregue por Jesus, enviado por Jesus, entregue por seres celestiais a nós, pronto, sem adulteração você tem que fazer uma escolha. Ou você acredita no livro de Urântia, ou você abandona de vez o livro de Urântia e continua com a sua cultura, com a sua ideologia religiosa. Se você pensa na reencarnação, é como muitos têm feito aí agora, muitos estão tentando pegar o livro de Urântia e adaptar a sua religião. Eu já fui kardecista, já fui kardecista e... Mas eu nunca tive a quem sabe procurar, a, a, a quem sabe sentir saudade. Que geralmente a pessoa, pela sua fraqueza humana, ela fica pensando: ah, meu pai morreu, minha mãe morreu, eu quero falar com ele de novo, eu não aguento viver aqui sem ele, eu sou covarde. A palavra é essa: eu sou covarde moral e eu preciso de ter essa pessoa comigo, porque eu não consigo caminhar sem essa pessoa. Me perdoem as palavras fortes, vocês sabem que eu sou sincero, então. Quem não gostar aí, tchau, vai embora do canal e fiquem com Deus. Mas eu sou assim, eu vou sempre me expressar assim. Se você é meu amigo, é kardecista, e lê o livro de Urante, e quer continuar acreditando na reencarnação, tem aqui várias, algumas passagens aqui do livro de Urante que você não vai gostar. Mas então, continuando o nosso papo, se você, mesmo sabendo que o livro de Urante não aprova a teoria da reencarnação, continua tentando procurar entre linhas no Livro de Urântia que alimente o seu ego, que alimente a sua doutrina, você vai continuar sendo aquela pessoa pela qual o Livro de Urântia veio libertar. E você não quer se libertar. Você quer continuar nesse karma aí de circulação da sua alma a vida inteira, nesse círculo infindável de, de encarnações, encarnações, encarnações. Então, meus irmãos, Vamos pro livro de Durante para ver se você consegue entender bem. Aliás, né? Muitas pessoas que têm essas, que que lê o livro Durante, na né, continua com essa acreditando nessa ideologia, já conhecem esses trechos, mas elas não querem largar a doutrina da reencarnação porque tem muito amiguinho meu que já acredita. Tem muito amiguinho meu que não concorda com o livro de Urântia. E para mim poder ficar bem na foto, né, para poder não perder a amizade, aí eu prefiro, eu acho mais cômodo eu continuar acreditando na reencarnação, e acreditando no livro de Urântia, está tudo muito bom. Não tá bom não, gente. Não tá bom não que até Jesus, até Jesus no livro de Urântia, não admite reencarnação. Vamos ler um pouquinho? Primeiro vamos ver o que, que o livro de Urântia fala sobre a reencarnação. Olha só, acompanhe aqui comigo, por favor. Vamos ler comigo aqui? Era aí que o vento aqui está ajudando, né? A concentração... Ai, vento! A concentração indevida do ego conduziu certamente a um temor da perpetuação não evolucionária do ego em um círculo sem fim de sucessivas encarnações, como homem, besta ou ervas daninhas, e de todas as crenças contaminadoras, nenhuma foi, foi mais estupidificante do que a crença da transmigração, a doutrina da reencarnação das almas, que veio do decã dravidiano. Essa crença em um círculo fastídico e monótono de repetidas transmigrações, roubou dos mortais em luta, a sua esperança, a muito acalentada de encontrar a, liber, a libertação e o avanço espiritual na morte, que havia sido uma parte da fé anterior védica." Isso aqui é falando sobre os hindus, né, o povo indiano. Agora, vamos ver no livro de Urântia também, qual é aquele ser, porque existe um ser, no, no nosso universo, que pode reencarnar. Sim, tem, gente. Tem um ser que pode reencarnar. Mas vamos ver qual é esse ser? Olha aqui comigo, ó. Na página 528. Deixa eu focar aqui. Ó. Espera aí, vamos puxar o foco. Embora os espornagens não possuam... aí Embora os espornagens não possuam uma alma de sobrevivência e não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 unicais criaturas em todo o universo de Nebadon que experienciam essa ou qualquer outra espécie de reencarnação. São sensíveis apenas aos cinco primeiros espíritos ajudantes da mente. Não respondem, portanto, aos impulsos do espírito da adoração e da sabedoria. Esses cinco ajudantes da mente equivalem, contudo, a um nível total de reali realidade ou ao sexto nível de realidade. E é esse fator que perdura como uma identidade experiencial. Aí você lê o livro de Urântia, você entende exatamente que só os espornágeos que eu, tipo assim, eu consideraria como se fosse uma espécie de elfo, tem esses elfos aí do Senhor dos Anéis, como se fossem os elfos, os né? que até os elfos têm um lance lá desse aí de, de ir embora e tal, e voltar, alguma coisa assim. Mas eu consideraria que eles seriam uma espécie de elfo, mais ou menos. Uma especulação pessoal minha que não tem nada a ver com o livro de Urantia. Que ao contrário de vocês, amigos, que não acreditam que não possa existir reencarnação e ficam buscando o livro de Urante, por causa das suas crenças, as minhas crenças, as minhas especulações, eu falo, não tem nada a ver com o livro de Urantia. Eu não fico buscando informaçãozinha do livro de Urantia é para poder compensar o que eu, como humano, acho. Ok? Mas vamos ver se Jesus Cristo comentou sobre reencarnação? Ah, ele deixou. Vocês gostam de ainda aquelas. Como o rapaz falou, né? As subjeções, as entrelinhas. Então vamos fazer uma subjeção aqui que está no livro de Urântia. para você ver definitivamente se tem ou não tem coerência você acreditar na reencarnação? Vamos ver aqui uma outra passagem no livro de Urântia. Que tá aqui. Na, Pera aí que eu já marquei aqui direitinho. Na página 1811. Espera aí. Vamos lá. Olha aqui embaixo. Ó. Isso aqui já está passando. Ó. É, curando curando o mendigo cego. Ó. Havia em todas essas... Deixa eu dar um foco aqui. Havia em todas essas regiões uma crença vaga na reencarnação. O mais antigo dos...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 em uma vida, acreditava-se que eles estivessem espiando os pecados cometidos em vidas precedentes. O mestre, contudo, quem é o mestre mesmo? Esse mestre aqui, ó, com M maiúsculo, tá vendo? O mestre, contudo, achou difícil fazer com que os homens acreditassem que as suas almas não tinham tido existências anteriores. Ah, mas Malvorian, é porque Jesus estava falando justamente das pessoas que não tiveram existência anteriores. É óbvio, todos que estão aqui não tiveram existência anteriores. E é isso que Jesus tentou passar. Gente, vocês só têm essa existência. Se o seu ajustador, ajustador, uma vez ajudou uma outra pessoa de um outro planeta, um outro ser de um outro planeta e essa pessoa não sobreviveu, esse ajustador pode vir tentar ajustar você, o ajustador, tem nada a ver com a sua alma, o ajustador é uma personalidade diferenciada, e ainda tem pessoas, leitores do livro de Durante, que até agora eu deixei a pergunta lá e não me deram resposta, lá no vídeo, não me deram resposta sobre isso, dizem que... <risos> Ai meu Deus do céu, eu, eu tive que ler isso, que existem seres que fusionam com o espírito e voltam como ajustador. O ajustador é a partícula do pai, tem acho que se não me engano um livro dois livros inteiros explicando o que é ajustador. Para vocês entenderem o nível da canalice humana, é canalice humana. Ai, mas é leitor do livro de Urântia, tem é carinho com e é carinho, é carinho nada. É canalice humana. Quando a pessoa quer adulterar uma informação e passar adiante a ideia que convém a ela. Não é assim, gente. Você tem que pegar. Se você quer falar que o livro de Urântia apoia a reencarnação, faça como eu aqui, ó. Amostre no livro de Urântia aqui, ó. Pega o seu livrinho de Urântia. Bota o texto e explica sobre ele. Se você quer afirmar que dentro do livro de Urântia tem subjeções, tem indicações de que existe reencarnação, me prove. Ponha o trecho, marque a, o ponto, leia, grave vídeo. Para com essa palhaçadinha de querer manipular a mente das pessoas para o que você acredita. Por favor, gente, vocês têm na sua mão... Uma ferramenta que veio para libertar a humanidade e vocês querem continuar fazendo a mesma porcaria que fizeram com a Bíblia, manipulando as pessoas. Aonde você quer parar? É o que? É o teu ego aflorado? Você quer porque quer que as pessoas acreditem em você como se fosse um líder? Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre líderes, tá? A necessidade sobre líderes aqui, líderes jurantes, precisa disso? Vamos falar isso em um outro vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se você acredita na reencarnação, me perdoe, tá? Você está completamente enganado, você não segue a Jesus, você quer seguir a Jesus? Você escolhe, ou você segue a Jesus pela tua religião e esquece o livro de Urântia, porque se você quiser continuar seguindo o livro de Urântia, procurando a Jesus, sabendo que Jesus aqui, fala que todos nós temos só uma existência aqui, que não teve vidas passadas, você além de estar sendo hipócrita, está sendo covarde para com teus irmãos.